Olá, meu nome é Simone, sou de Timoto, Minas Gerais, estou aqui fazendo esse vídeo para falar um pouco do curso de reflexologia podal japonesa que fiz com o Ivo, e assim, dizer que valeu demais a pena de ter feito esse curso, que é de muito aprendizado, o Ivo é uma pessoa assim, Maravilhosa, pessoa dedicada, tirou todas as minha, minhas dúvidas quando eu precisava. Sempre sim atento, sempre é, disposto a ajudar. Então, assim, valeu muito a pena. Quem quiser fazer, que não deixe de fazer, tá? É um curso assim é fácil, a didática dele é muito boa, então assim excelente, valeu demais, mais ter feito esse curso, aprendi muito, a é minha primeira, minha primeira experiência eu nunca tinha antes, nunca tinha ouvido falar em reflexologia podal, então assim quando eu Fiquei sabendo sobre reflexologia plodal me chamou a atenção, que eu comecei a pesquisar e encontrei o curso do Ivo, né? Achei assim ele me chamou, o que mais me chamou a atenção. Então, assim, fiz e assim, super indico, vale a pena fazer mesmo. Ivo, você está de parabéns.